Olá a todos, meu nome é Eduardo Guerra. Essa daqui é a caveira Tomei Todas, que vai estar participando dessa aula aqui com a gente. Esse é o curso de desenvolvimento de software guiado por testes. Hoje vamos estar fazendo uma pergunta aí, né, que já ecoou os principais teatros, talvez não dessa forma, né, do mundo, certo? Que seria aí, mocar ou não mocar? Eis a questão. Então, essa é uma questão que muita gente me faz. Né? A gente tem que mocar ou não mocar. Em que situações eu devo criar o MOC no meu teste? É todas as situações em que eu tenho ali uma, é, uma dependência que eu tenho que criar o MOC? Né? Então, é, nessa aula a gente vai pegar algumas situações e aí vamos fazer a pergunta aqui para a nossa amiga. Né? Mocar ou não mocar? E aí... Vamos ver aí, cada situação, o que seria mais adequado fazer para quando você estiver fazendo o TDD, você poder é, decidir melhor se você deve mocar e até mesmo como você deve mocar aquela dependência. Tá? Então, vamos ver aí a primeiro questionamento. Tá? É, se eu tenho uma dependência que é, lida aí com recursos externos, é, que são difíceis de testar, que tem uma lógica complexa, o que, que eu devo fazer? Mocar ou não mocar? Né? Então, vamos ver. Mocar. Tá? Então, esse caso é um caso perfeito para a gente mocar a nossa classe. Tá? Então, por que mocar? Tá? Primeiro, esses recursos externos, como principalmente se for um acesso à rede, acesso a arquivos ou acesso a banco de dados, isso aí pode deixar o teste muito lento. Né? Depois, para você rodar a sua suíte inteira, às vezes com várias classes que estão fazendo esse acesso, isso pode tornar o teste bastante lento. Né? Principalmente se você está fazendo isso não na própria classe, mas talvez na classe que depende dela. Então, é, é, esse é um dos motivos pelo qual, às vezes, pode ser interessante você estar criando o mock, tá? Outra coisa, pode ser complicado preparar o cenário nesses casos onde, por exemplo, uma lógica é mais complicada, às vezes ele faz um cálculo complicado, você só precisa saber, ó, esse cara precisa retornar 10, é o que eu preciso aqui para a minha classe. Mas não, você tem que ir lá e pensar em todos os parâmetros que você tem que passar para aquela classe que faz aquele cálculo ultra complicado para que ela retorne 10. Então, com o Mock, você simplesmente fala eu oh, ô Mock, retorna 10 aí para o nosso amigo aí, para ele poder fazer o teste. A mesma coisa, por exemplo, é, é para mandar um e-mail para uma classe que, que depende de outra, que faz uma leitura de um arquivo. Né? O que interessa é que ela vai retornar para você e não a, lei, a leitura do arquivo em si. Né? Então tudo isso acaba dificultando o, essa, essa questão do teste. Né? Um outro motivo que a gente tem para mocar é que nesse caso, por exemplo, como, ah, você vai ter que interagir com um arquivo... Para poder colocar o arquivo que a dependência precisa. Ou você vai ter que interagir com um servidor de e-mail para verificar se a dependência mandou um e-mail. Então, isso daí acaba acoplando o teste com essas APIs de mandar e-mail, de acessar arquivos, né? que é o que está sendo usado lá embaixo, que às vezes não tem a ver com a classe mesmo que você quer desenvolver. Então, isso aí também é um motivo interessante é, é, para você mocar, porque se você não mocar, você vai acabar. A, o seu teste vai acabar acoplado aí com essas APIs de, de fazer essas tarefas periféricas que não são relacionadas com a sua classe em si, mas sim com a dependência dela. Tá? Então, vamos para a próxima, próxima questão. Tá? É uma, essa é uma pergunta que eu escuto bastante, né? muita gente vem me questionar, se deve é mocar diretamente uma classe, por exemplo, lá da JDK do Java, ou de algum framework, ou API, sei lá, uma ah, eu tenho que mocar a classe do JDBC, que é acesso ao banco de dados? Ou eu tenho que mocar a classe do framework aqui que eu estou chamando? Tá? Então, tomei todas, mocar ou não mocar. Nesse caso, não moque. Mas eu não digo para não mocar nada, eu estou falando não moque esta classe. Ao invés disso, faça o seguinte... Você pega a classe que você está desenvolvendo, você vai ter ali uma classe intermediária tá, que vai estar encapsulando essa API nativa. Então, por exemplo, ao invés de você estar é, é, mocando aquela API nativa, você vai estar mocando essa classe que está encapsulando. Tá? E aí vamos ver, o, só para dar um exemplo mais concreto, imagina que a sua classe use diretamente uma classe que cria um arquivo. Né? Então, ao invés é, é, de mocar a classe do Java, do JDK, que, que, que realmente cria aquele arquivo, eu vou criar uma classe que ela sim vai interagir com essa classe do JDK que vai criar esse arquivo. Tá? Então, eu vou criar uma classe intermediária e aí eu vou criar o mock dela e não do, a classe do framework, etc. Tá? Então, primeiro uma coisa, por que não mockar essa API nativa? Tá? Primeiro, ela pode ter muitos detalhes. Lembra que não foi uma classe que não foi feita para a sua aplicação, ela foi feita para todas as aplicações que quiserem usar aquilo. Então, talvez aquela classe vai ter muitos métodos que você não precisa, que você nem sabe o que faz e nem precisa saber. Né? Aquela classe pode ser complicada, pode ser complicada de instanciar, pode não ter boas abstrações. Tá? Então essa classe pode ter muitos detalhes desnecessários para você. Tá? Às vezes você precisa que ela faça uma coisa, mas você tem que chamar cinco métodos para isso. Por quê? Porque você tem que configurar uma série de coisas. Como é que você vai fazer isso no mock? Vai, é possível? É, mas vai ser um mock muito mais complicado do que simplesmente se você tivesse um método, faz isso, e aí você fala, ó, oh, método, ele tem que te chamar com isso, e você retorna aquele outro negócio. Tá? Até mesmo os tipos de retorno dessas classes, para você simular com mock, podem ser bem complicados. Às vezes até envolve mais de uma classe. Você tem que chamar uma classe que cria outra, que aí essa sim você vai chamar métodos, e aí você tem que criar uma outra para estar passando para ela. Então, tudo isso pode ser fatores que vão complicar você mocar diretamente a API nativa. Tá? Então, por que criar a classe que encapsula? Primeira coisa, essa classe que encapsula ela vai implementar diretamente o método que a sua classe precisa. Então, se a sua classe precisa de enviar um e-mail, essa classe vai ter lá, enviar e-mail. Ela não vai ter sete destinatário, set não sei o que, configura o servidor de não sei do que. Ela não vai ter nada disso, ela simplesmente vai ter o envia e-mail. Então, ela vai, ter, ela vai se encaixar perfeitamente com as necessidades. Isso aí no teste vai ficar muito, muito mais claro. E... Um benefício que a gente acaba colhendo disso daí é que a gente desacopla essa classe principal dessa API específica. Então, vai estar desacoplando a classe que eu estou desenvolvendo, por exemplo, dessa API de e-mail. Então, se, por exemplo, como eu tenho essa classe que encapsula o acesso a essa API de e-mail... Se amanhã eu te achar uma API mais eficiente ou que se integra melhor com a minha infraestrutura, eu não preciso alterar a minha classe principal. E simplesmente essa classe cuja função é interagir com a API de e-mail para prover as funcionalidades na medida que a minha classe precisa. Tá? Então, esse desacoplamento também é um benefício que a gente ganha do Mock. Né? De uma certa forma, tornar o teste mais fácil, tornar o teste mais simples... Facilitando é tá melhorando o design da própria aplicação. Vamos para o próximo questionamento, próximo cenário, né? Então, é, às vezes a gente cria classes que tem aquelas, aquelas coisas internas onde você às vezes cria uma classe auxiliar, mas é aquela coisa que não aparece para os clientes e nem deve aparecer para os clientes, tá? Então, nesse caso, né? Mocar ou não mocar? Tá? Nesse caso, eu não devo mocar. Tá? É uma classe interna. Eu vou enxergar a minha classe só a partir dali. Se ela não se encaixar naquelas questões de dificultar muito o teste, de, de depender de recursos externos, de ter uma lógica extremamente complicada, se ela, se ela é simplesmente uma solução interna ali na minha classe, não é necessário mocar. Tá? Então, a primeira coisa é que o teste vai acabar ficando acoplado nessa solução interna da classe, tornando essa solução difícil de ser alterada. Então, se depois... Ah, poxa, eu criei aqui uma classe interna com tal característica. Se depois eu quiser mexer ali, trocar aquela classe interna por uma outra, ou até mudar o formato, como o meu teste, se ele estiver mocando aquela classe, isso aí vai gerar uma complicação muito grande, que aí acaba tornando até difícil de está alterando e refatorando, e o objetivo não é esse. É, outra coisa, né? um, um outro motivo por que não mocar, é porque é, como a minha solução interna vai estar ligada ao meu teste, por causa do mock vai ser muito mais difícil estar refatorando. Né? E se eu quiser refatorar, eu vou ter que mexer não só na minha classe, mas também no teste. E o ideal, como a gente viu ali no chapéu do TDD, é que no momento que eu estiver refatorando, o meu teste esteja bem estável. Tá? Então, é, esse fato de você ter a solução interna ligada diretamente ao teste, isso daí acaba dificultando. Então, é mais um motivo pelo qual eu não devo mocar. E outra coisa, aquela solução interna, eu vou estar mocando ela, vou estar expondo ela para, na API externa da classe, às vezes, sem necessidade. É uma coisa que poderia ficar presa. Tá? Pode, pode ser que você esteja um pouco na dúvida agora. Pô, mas você falou que se for difícil, mas eu posso ter uma solução interna que é difícil? Então, é, é aquela decisão que você tem que tomar na hora que você está fazendo o TDD, na hora que você está fazendo o seu design, de ah, é, qual que é a estabilidade dessa API, o quão ela é importante para o sistema como um todo é a interface dessa classe, isso, ou isso aqui é realmente uma coisa interna que não interessa para o resto do sistema. Essa divisão, essa fronteira entre essas duas classes é importante ou não para mim? Então, essa questão de você mocar ou não mocar, a sua dependência está um pouco ligado a isso. É uma coisa interna, é uma solução local, eu vou, isso aqui é importante no contexto do meu sistema como um todo, então eu vou mocar para que o cara ali tenha uma interface bem definida, né? Essa questão do acoplamento do teste com a, a interface da sua dependência está diretamente ligada ao fato dela ela ser uma dependência estável ou não. Tá? Nosso último caso aqui, eu devo mocar uma dependência que pode receber uma classe com diferentes comportamentos? Às vezes a gente tem uma classe que fala assim, oh, ok, essa classe aqui vai ter esse DAO aqui e acabou. Né, vai ter essa classe aqui que acessa esse arquivo, esse banco de dados e pronto. Mas, às vezes, eu posso ter uma classe que eu falo assim, ok, essa classe ela pode ter uma dependência que varia, né, que eu posso usar o polimorfismo para colocar várias classes ali. Nesse caso, esse tipo de dependência, mocar ou não mocar? Nesse caso, a resposta é mocar, simplesmente porque você nem sabe qual dependência vai estar ali. Tá? Então, a primeira coisa é, você pode usar o próprio Mock para você projetar qual que é a API dessa dependência, qual que é a interface dessa dependência, que métodos essa dependência tem que ter. Então, você fala assim, olha, eu tenho aqui a minha classe principal e eu quero variar tal comportamento. E aí, a partir dos testes, você vai definindo né, qual, quais são esses comportamentos que essa dependência precisa ter. Então, é até um, o Mock é até uma forma de você fazer o projeto dessa classe. Tá? Um outro motivo para você mocar, é que às vezes, se você pegasse uma classe específica para o teste, ela pode não cobrir todos os comportamentos possíveis para aquela dependência. Vou dar um exemplo simples. Imagina que eu tenho, eu coloque uma classe específica e aquela classe, por exemplo, nunca jogue uma exceção. Tá? Mas pode ser que outras classes, que vamos supor, se eu tiver uma outra classe que acessa uma rede, ela pode gerar uma exceção de, por exemplo, se a rede... É, cair e eu preciso que a minha classe esteja funcionando em todos os casos, não só naqueles casos daquela classe específica, porque justamente pelo fato de eu poder usar polimorfismo e inserir várias classes diferentes no lugar daquela dependência. Tá, então a, às vezes o mock você pode simular vários comportamentos diferentes, como exceções, tipos de retorno. Né? Por exemplo, imagina uma classe que retorna um número, mas nunca retorna um negativo. Ah, Pode ser que eu tenha uma, uma dependência que vai retornar. E aí, como a minha classe vai se comportar? Então, o mock, ele tem essa característica de permitir que você é, é, é, defina bem esses cenários e consiga explorar todos eles no teste. Diferente de que você estivesse usando uma implementação específica. E, por fim, você pode usar o mock até para dividir as responsabilidades é, entre a classe e a dependência. Ou seja, para você saber, ok, essa classe aqui, ela precisa é, fazer isso. Mas é, essa outra parte aqui, quem me dá essa resposta é a dependência. Ou, ah, essa funcionalidade depende da resposta que a dependência me der. Então, essa divisão de responsabilidades ali, mais ali no, de uma forma mais fina, de uma forma mais detalhada, ela também pode ser feita... No teste, né, pode ser definida no teste a partir do mock. Ou seja, ah, esse cara vai me dar essa resposta. Então, isso aqui é responsabilidade da minha dependência. Ah, aqui eu tenho que verificar a partir da resposta dele e, e tenho esses casos aqui. Então, isso aqui é responsabilidade da minha classe. Então, essa divisão mais fina entre responsabilidades, você também pode estar usando o mock. É mais um motivo para você mocar nesse caso aí. Tá? Então eu espero que com isso né, a gente tenha falado um pouquinho aí sobre mocar ou não mocar. Né? Tivemos a participação aqui da nossa amiga Tomei todas, né, que né, nos ajudou aí nessa questão teatral aí, né? mas é, eu quero que fique aí né, realmente esse recado, essa mensagem né, que você simplesmente criar, não, não sai criando mock de todos os tipos de classe, ou deixar de criar o moc sair. Fazendo o teste encapsulado de todas as classes. Para você realmente pensar nos motivos, Eu apresentei aqui alguns cenários, né, em que você cria o mock, você não cria o mock, né, e às vezes você tem esses cenários misturados, e aí você tem que pesar as coisas, e realmente criar ou não o mock acaba sendo uma decisão de design, acaba sendo uma decisão importante, quando você está fazendo o seu é, é, teste, ou quando você está projetando o seu sistema, né? que com TDD a gente projeta o sistema com o teste. Então, muito obrigado por assistir, espero que essa questão tenha ficado claro para vocês.